Oh, meu Deus! Por que a jornalista foi perguntar logo para um cidadão do bem o que, que ele acha que está acontecendo no Rio Grande do Norte? Certo? Vamos começar por aqui o vídeo. O que, que é isso? E você? tá complicado aqui hoje. O amor venceu! O amor venceu! Ok, então. Olha... Ah, <risos> ok, então. Ok, então. <risos> Ai, meu Deus do céu, Ele pode acabar com a gente, pode fazer o que vocês quiserem, jornalistas. Podem fazer o que vocês quiserem, mas o amor já venceu e o povo todo sabe disso. Que é isso, cara? E você, tá complicado aqui hoje? O amor venceu, o amor venceu! Ok, então, olha. <risos> olha como a jornalista sai correndo, né? Ela coloca o microfone, na hora que ela vê isso aqui, ok, então, tira o microfone e sai correndo, ó. Você nem vê mais Jornalzinho. ela sumiu, ó. Tomou Dorio, jornazita sumiu. Aí você tá complicado aqui hoje. O amor venceu, o amor venceu. Ok, então, olha. Aí você. Ok, então, olha, ok, então, né? O povo você já tá sabe. Esses vagabundos estão no controle total. E nós, o povo, somos fiquinhos de apontar que são todos bandidos, tá? Antes de ir para o Rio Grande do Norte, o povo inteiro viu o Flávio Dino no complexo da Maré, sem segurança nenhuma, numa área dominada por narcotraficantes, e aí fica o povo lá achando o quê disso? Hum, será que é fake news dizer que o Estado é narcotista? Algo que a gente vem repetindo há mais de meia década aqui no canal. É, quase uma década, vai. Quase uma década falando que essa porra é narcotista... E aí, de repente, na cara de todo mundo. Não, ao invés de ir na comunidade cheia de seguranças, ele vai tranquilão, o Flávio Dino, certo? E isso daqui é só a ponta do iceberg, né? Isso daqui eu acho que eu não posso mostrar nas redes sociais. Mais uma noite de terror no Rio Grande do Norte, tá? Temos a revolta de uma facção criminosa. A base da polícia militar em Piranguí por exemplo, foi queimada e os bandidos ainda registraram os disparos. O que a polícia pode fazer quando você tem os narcotraficantes inteiros queimando a própria base da polícia? Isso passa de qualquer filme de terror, de distopia americano, bairro 13 lá do, dos franceses. Isso não tem nada de perto, cara. É A base militar em chamas, me digam que outro país do mundo isso acontece. É a completa subjugação da polícia militar. Vocês não servem para nada. Essa é a realidade. Você foi transformado em inúteis pelo Estado e não podem nem se defender esses bandidos. Ou vem a mídia podre falar que são pobres vítimas da sociedade, enquanto não tem nenhum problema. Eles carregam o pente atirando contra o negócio que está em chamas. E a Globo faz o quê? Hum? O que, é que a Globo faz? Nada, vamos falar sobre o Big Brother Brasil. O Big Brother Brasil de hoje, o MC que vai me... que... ah, se foder, mano, tomar no cu e depois nós somos fake news. Eu não aguento mais, eu já perdi a linha. Faz tempo que eu perdi a linha, não tem mais porque ficar aqui fazendo graça, certo? É um bando de vagabundo que está no controle do nosso país, simples assim. E aí nós temos aqui, ó, tristeza. Dono de empresa, de ônibus, chora e se desespera diante de ataques de criminosos no Rio Grande do Norte. E sabe o que o povo acha disso? Não é um absurdo, mas o que, que acha o jornalismo? O que, que acha a esquerda? Ah, ele é um empresário. Que se foda os empresários, não é mesmo? Não é? é uma raça desgraçada que tem que ser estirpada do Brasil, que explora os trabalhadores em troca de um produto justo e honesto, a preço barato. Não é? Mas tá aqui o cara coitado, em desespero, mano. Em desespero, você acha que é só ele que é prejudicado? E os motoristas, tá? E os cobradores? E as pessoas que limpam esses ônibus, os postos de gasolina, isso faz girar a economia, quem precisa ir trabalhar? Dane-se! Dane-se! Vamos falar do Big Brother, gente! Vamos falar do Big Brother, que é me siga me... Chegou agora aqui e Tá em estado de choque. Como fica o coração do senhor ouvir o senhor bem desse jeito? Amigo, fica partido de muito. 100 ano de trabalho, porra, tá prestando serviço ao povo. A sociedade do Norte Grande, vocês vê numa situação difícil dessa. A pessoa ficar adimenecer de de vagabundagem. É foda, é foda. E aí, quem é que elegeu o PT, né? As urnas do Rio Grande do Norte, não sei se é verdade. Mas todas davam Lula lá, algumas com 100% dos votos, inexplicavelmente. Foi prometido segurança a gente ontem na Secretaria de Segurança e veio uma coisa dessa, uma barbaridade dessa. Cadê a segurança? Os policiais estão fazendo a parteira na rua. Mas as estratégias não estão tá dando certo. Claro, cadê as Forças Armadas? Ah, não. O Lula está preocupado em ir para a China, mano. Ele quer que se foda o Rio Grande do Norte. Já votaram, faz o Hélio, o Amor venceu, cara. Tá? deram Quanto tempo de empresa que senhor tem? Ele não consegue falar a ah, dor é, é de partir o coração. Mano, o empresário é a minoria mais perseguida do mundo, tá? Só só perde ali para os indivíduos. Mas o empresário é o grupo que é a minoria mais perseguida do mundo. Só que no Brasil eles choram, cara. E tá chorando desde que começou a pandemia. Mas isso aqui já passou a pandemia porque eles ainda estão chorando. Porque o Estado comunista quer a total destruição deles. Aí o que, que vai acontecer depois que ele falir? O Estado vai oferecer transporte. É a mesma história com o Uber. O Estado quer o monopólio de tudo. E está colocando seus parças para resolverem o que eles não querem fazer à luz do dia. Por isso que não tem intervenção militar. Por isso que o Dilma nem sequer faz uma declaração. Porra nenhuma, o povo que se foda no Rio Grande do Norte. E aqui a gente tem que passar pano. Ah, isso, seja politicamente correto, mano. Não fale palavrão. Vai se fuder. É, vai se fuder, mano. É a única coisa que sobrou pra falar. Que comovem o Estado. Um trabalhador, o um empresário que gera emprego. Pai de família, que... Criminoso, explorador. Esse cara é um monstro, né? Tem que ser perseguido e destruído. Porque o Estado tem que ter total controle sobre o transporte. Bota a população há mais de 40 anos no nosso estado e é triste ver isso prometido segurança pública pode irmão pode e aí temos lá tem que ter tem que vir um senador olha essa loucura tem que vir um senador e pedir para o Dilma por favor Dilma será será que você podia mandar as forças armadas por favor estamos sendo perseguidos e o que, que o Dilma faz? Não, peraí que eu tenho que ir para a China. Vou para a China lá com a namorada Fátima Bernardes, que fez o L. Então ele vai, vai receber ali vários, vários agrados desse Estado comunista. Isso tudo vai acabar. Vocês podem ter certeza, eles podem nos destruir, calar todo mundo, censurar, tirar todo o nosso dinheiro, certo? Agora, isso um dia vai acabar. Porque o povo não aceita injustiça. O povo não aceita que o que está de errado. Cadê a promessa do amor venceu? Para quê? Mano, que surreal, que surreal, tem que vir um senador e pedir, pelo amor de Deus, tem como trazer as forças armadas? Tem como? Será que pode? Não, não, porque quem manda no Brasil é o narcotráfico, vocês estão acordando para a realidade? Tá? Depois de todos esses anos contando pra vocês e nos chamando de fake news Que o narcotráfico controla o STF, controla o Congresso, controla os senadores Controla agora a Brasília inteira, controla o Executivo E qualquer um que repita isso é fake news e tem que ser destruído Porque é a verdade absoluta, irmão Olha o que tá acontecendo, como que pode ter um senador Tendo que pedir, pelo amor de Deus, pelas Forças Armadas né? Que vão fazer o quê? Vão ficar comendo melancia né? O que sobrou as Forças Armadas fazerem Bando de vagabundo né? e aí temos lá, não tô, não tô ofendendo todo mundo das forças armadas, mas vocês sabem, cara, tá, vocês sabem, vocês sabem como tá a coisa, que os melancia dominaram o bagulho, e aí vamos lá, né, deputado vai protocolar pedido de impeachment da petista Fátima Bezerra, né? na, na ALRN, será que vai? Será que ela vai sofrer um impeachment? Ou será que tem mais narcotraficantes controlando esses deputegues de lá? Essa é a realidade, tropa, o Brasil acabou, acabou, a gente viu um vislumbre do que seria um Brasil de primeiro mundo, um vislumbre do que seria investimentos, trens, ônibus, tudo funcionando, a economia subindo, emprego né, o desemprego caindo, né, o dólar caindo, e Bovespa, daqui a pouco vai baixar dos 100 mil pontos. E quem vai pagar por tudo isso? O Lula que não vai ser nesses bandidos que não vai ser, aí os jornalistas estão pedindo não para punimento desses bandidos, não, eles estão querendo a nossa morte ou nossa prisão, um dos dois tá bom para eles, enquanto para bandido ninguém fala um ah, ninguém fala um ah, como é que pode Brasil, como é que fica isso, o povo não pode nem protestar ou vai ser chamado de terrorista, mas os caras que causam terror no Rio Grande do Norte, são vítimas da sociedade Até quando a gente vai aceitar Uma coisa dessa? Até quando tropa Até quando? Certo? O que, que a gente faz? Fica xingando só? Pelo amor de Deus, como é que essa mulher ainda está no poder? Como é que Rio Grande do Norte Não teve forças armadas ainda? E só tem uma resposta lógica Para todas as pessoas É porque eles são coniventes com o crime Certo? Quero saber a opinião de vocês Muito obrigado pelo seu apoio Cheque nossa oitava rifa Concorra mil reais lá e até a próxima. Tchau, tchau.